mais um vídeo para o canal como vocês podem perceber a gente teve um loss né um loss assim um pouco mais mais pareado com os gains né e o mercado ontem subiu forte forte forte mesmo ontem também foi um dia típico né o dólar deu uma disparada muito forte e o índice também deu uma disparada muito forte ontem eu tinha comentado com vocês sobre essa bandeira de alta que tinha feito aqui no dólar e médias ascendentes né e sobre essa linha tendência de alta que possivelmente o dólar poderia romper mas mesmo assim eu encarava como um ponto de venda é, se ele abrisse acima dos 55, né? É, 55,00. Por quê? Porque eu acreditava que ele ia é, abrir um pouco mais aqui próximo, assim, da, da, da bandeira, etc. O importante é que fosse acima, mas que não fosse completar a bandeira, né? Eu fiquei acreditando nesse movimento. Mas, né, tudo bem, ocorreu, né? Esse aqui era um forte nível de resistência que foi rompido, pessoal, olha. E ele já foi rompido diretamente pelo gap. Então, como eu não tinha como adivinhar a abertura do mercado, então o mercado deu uma, uma sentida aí, tá? Se a gente for levar em consideração aqui, pessoal, o loss foi de mais ou menos 40 pontos, 41 pontos, tá? Então, a gente pega aqui esse ponto de entrada, que foi no 55,55, 55, ó, que interessante, né? Foi uma short. É, só um minuto, tá? Deixa eu, deixa eu passar aqui para vocês. Porque aí a gente já atualiza, né? A gente já atualiza os dados, e vocês conseguem ter melhor clareza em relação às minhas análises. Até porque eu preciso ser transparente com vocês, né, pessoal? Quanto mais transparente, mais vocês vão entender é, a minha visão de médio e longo prazo. Nós estamos aqui com a taxa de acerto de 80%. O normal é a gente ter uma taxa de acerto entre 55% e 60%, ou seja, tende a cair essa taxa de acerto. Ou seja, a gente tende a tomar alguns loss no decorrer dos dias. O nosso maior lucro foi de 72 pontos. O nosso é, maior prejuízo foi de 51 pontos, ou seja, que foi esse aqui que deu quase 0,94%, né? Mas hoje nós tivemos um prejuízo aí de 40 pontos, 41 pontos. Então vai ficar na base do 0,73% negativo. E ainda falta um pouco mais de dados, né? Para que a gente possa ter um, um dado mais claro. É, então foi de 55, 55. Pra quem, Para quem já sabe, às vezes eu desativo aqui, deixa eu, deixa eu só para só para dar uma velocidadezinha né, no pc né porque às vezes eu desativo aqui a ventoinha né, aí ele fica um pouco mais lento tá 55,55 55, tá pessoal já já referente à análise de hoje pessoal eu acredito o seguinte tá é, o mercado ele tá esticado ele tá esticando né nada garante que ele vai ficar abaixo dos 56 hoje Tá pessoal? Mas levando em consideração isso, pessoal, eu já acredito em pontos de venda caso o mercado ele abra pelo menos aqui abaixo dos 55,65, tá pessoal? Então para mim já pode ser considerado ponto de venda, até porque nós estamos em fortes regiões de resistência, tá? 55,65, tá? Deixa eu mudar aqui para ver se melhora ainda. É, porque não pode deixar, nós não, não, o computador não quer funcionar, entendeu? É, ali no 55,65, para mim já é uma ótima região de venda mas tem que abrir acima, tá, pessoal? Não adianta o dólar abrir abaixo desse preço. Então, para mim não vai ser interessante, tá? É, 55,65 e o e, e o ponto de saída aqui foi nos, deixa eu ver aqui. Close 55,955, 55,95.5. Eita. 55, 95, 5. Vamos ver é, mais ou menos 40 pontos e meio negativo, tá? Essa é a curva, curva de performance do patrimônio desde o início, tá? é aqui vai ser atualizado, vai ficar 477.450 é, 7450, ou seja, vai cair para essa pra essa faixa aqui de preço mesmo, tá? Mas a gente segue firme, firme, firme, firme, firme. Então, para hoje, dia 20, nós acreditamos ainda no short, né? Nós estamos no terceiro short seguido, né, contando com hoje, mas a, apenas se, se ele tiver o critério atendido, né, ou seja, abrir acima dos 55,65, né, a gente já vê fechamentos um pouco mais largos, a gente vê também é, gap aqui não fechado, tá, então logo em região de liquidez, né, então vamos acreditar que ele vai pelo menos puxar para a média de 20 períodos, e se ele abrir com gap de alta, significa que ele está precificando algo um pouco mais forte, né, então teoricamente quando o dólar quer subir, pessoal, não adianta, ele sobe, entendeu, o importante é que se você tiver contratendência, você sabe o que está fazendo e organiza suas operações para que você não tome fortes prejuízos, etc. É, tendo o devido gerenciamento de risco, a gente não passa calor, tá? Isso vocês podem ter certeza. E eu agradeço muito por, por, por tudo e agradeço por estarem assistindo. Acompanhe aí o curso e as outras aulas que estão perfeitas. Tamo junto, valeu!